Sejam bem-vindos à Escola Superior da Advocacia de Estado, professor Almiro do Couto e Silva. No nosso portal de ensino à distância, que utiliza a plataforma Moodle, vocês encontrarão uma série de cursos e palestras que dizem respeito a áreas do direito e outras de interesse da Procuradoria Geral do Estado. Esperamos que vocês tenham um bom curso e que retornem mais vezes à nossa plataforma. Boa tarde a todos, hoje nós é, estamos realizando mais um Tese e Dissertações na PGE, que é um programa que nós desenvolvemos para aproximar é, a academia da Procuradoria do Estado, trazendo teses e dissertações na nossa área de interesse é, que se destaquem é, nas universidades. Hoje nós temos o grande é, prazer de receber a doutora Ana Paula Zabetsky-Boing, procuradora do Estado do Paraná é, e mestre em Direito Tributário. Ela hoje vai apresentar é, a sua é, dissertação de mestrado né, pela Universidade Federal do Paraná. É, procura, é coordenadora do Grupo Permanente de Trabalho da PGE é, de, do Paraná sobre mediação, conciliação e arbitragem. Ela vai tratar de um tema... É, um tema que nos interessa muito, muito importante para a procuradoria, e creio que para todas as procuradorias, que é a transação é, tributária. É, o Dr. Max, nosso debatedor é, de hoje, também trabalha com direito tributário já há bastante tempo, é, ele é procurador é, do estado do Rio Grande do Sul, especialista em direito municipal pela URGS, mestre em direito pela UNISC, doutor em direito pela Universidade de Burgos na Espanha, procurador do Estado desde 2002, acho que ingressamos pelo mesmo concurso, não é? Embora em tempos é, em turmas diferentes e atuando atualmente atuando como agente setorial nas secretarias do esporte e da cultura, professor de direito tributário. O professor Max, então, estuda também esse tema já há algum tempo, não é? Se, se preocupa com aspectos práticos e teóricos é, deste tema. Ana Paula, eu quero te agradecer por estar conosco hoje, quero agradecer à PGE é, do Paraná, não é? Ah, por fazer esta indicação e nos possibilitar que nós pudéssemos te ouvir hoje à distância. Cumprimento a todos os colegas, procuradores aqui do nosso estado, de outros estados que vêm acompanhando é, a, a, as apresentações das teses e dissertações é, por meio do convênio do FONASE, os servidores da procuradoria, as servidoras, os estagiários e o público em geral que assiste pelo YouTube. Doutora Ana Paula, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a Eva e agradecer ao doutor Ernesto pelo convite é dizer que é uma honra conversar um pouco sobre transação tributária com os colegas da Procuradoria Geral do Rio Grande do Sul. Cumprimento o doutor Marques, é, fico muito contente com a sua presença na qualidade de debatedor. E cumprimento e agradeço também a presença virtual né, de todos aqueles que nos assistem. Eu vou compartilhar a minha tela. Não sei se vocês... Uh, conseguem ver? Então, tá bom. Uh, transação tributária, né, como já foi adiantado, foi o tema uh, da minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Paraná, sob orientação da, da professora Bettina Gruppenmacher. A defesa foi realizada recentemente, em abril deste ano. Eu já tô deixando aqui no início, depois vou reiterar ao final meu e-mail, caso alguém. É, quer enviar algum questionamento, ou tem algum comentário, crítica, ou quer conversar sobre transação tributária, estou à disposição. E o problema da minha pesquisa foi o seguinte, é, quais as principais limitações é, que o ordenamento jurídico nacional impõe à transação em matéria tributária? E para responder a essa pesquisa, eu dividi o trabalho em duas partes. É, na primeira parte do trabalho, eu analisei a transação tributária apenas em face da Constituição Federal. E daí eu abstraí por completo a disciplina do Código Tributário Nacional. Mas como fazer isso? Né? A transação tributária não está disciplinada diretamente na Constituição, não é um conceito constitucional. E quando a gente alude a transação tributária, a gente normalmente remete à né, transação do CTN. É, então, eu adotei uma premissa é, relacionada ao conceito de transação e transação ela é um instituto é, que surgiu no âmbito do direito privado e depois ela se expandiu né, para outros ramos do direito, mas o aspecto que foi, que sempre é inerente à transação, independentemente do ramo do direito em questão, são as concessões recíprocas. Assim, quando a gente fala em transação, a gente está falando em concessões recíprocas. É, conceder significa ceder, permitir, abrir mão. É, então, numa transação, isso acontece quando alguém cede parcela da sua pretensão, ou seja, do direito é, que acredita ter. É, então, transação tributária, ela está relacionada a concessões mútuas entre o sujeito da relação tributária. É, e daí, na segunda parte, eu analiso a transação tributária em face da legislação intraconstitucional e daí entra uh, em questão, principalmente, o CPM. Essa metodologia que eu adotei, ela se justifica uh, na medida em que a transação, uh, na medida em que a nossa Constituição, ela né, está no ápice do ordenamento jurídico e ela fundamenta uh, todos os demais atos normativos, ela contém inúmeras regras e princípios aplicáveis à, à, à tributação, né, no campo tributário. E daí esse imposto permite, primeiro, é, verificar posteriormente se a disciplina do CTN é compatível com a Constituição, né, uh, depois verificar os limites e as possibilidades de alteração uh, do CTN e, por fim, verificar os limites, as possibilidades da regulamentação específica eh, de transação que pode ser feita no âmbito dos entes federativos. Então, aqui, eh, essas são as duas partes, né, no trabalho. Na primeira parte do trabalho, eh, eu identifiquei três princípios que, a meu ver, influenciam de forma mais direta os princípios de forma mais direta as possibilidades da transação. E daí são esses três princípios. É, o, o princípio da supremacia e disponibilidade do interesse público, é, que eu considero um único princípio na linha, é, por exemplo, adotada pelo marcial de Simfilho, o princípio da legalidade e o princípio da igualdade. E daí, na segunda parte é, da transação, é, da, do trabalho, eu analiso a transação em fato da legislação extra-constitucional e daí principalmente é, do CTM, e também uh, eu analiso o CINCID, o artigo 14 da LRF que trata é, de renúncia fiscal nas transações, e também se é necessário convênio pré entre dos Estados-membros para transação que diga respeito ao ICMS. E daí com isso eu concluo a análise uh, da conformação jurídica da transação tributária, e depois há um, um capítulo final é, na minha dissertação em que eu analiso a Lei 3988 que é a recente Lei de Transação Tributária da União. O objetivo aqui é aplicar as noções jurídicas é, que eu desenvolvo nos capítulos anteriores a uma lei específica de transação. Aqui na nossa apresentação de hoje, eu vou fazer um pouco diferente, eu vou trazer alguns exemplos uh, da Lei da União enquanto a gente for tratando uh, da transação tributária para não deixar a exposição tão abstrata, né? E bem aqui começamos pelo princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público. Não porque eu considere esse princípio mais importante, é, longe disso mas porque ele ainda hoje é equivocadamente invocado é, como um óbvio às transações administrativas, né? É, o poder põe que a administração pública... Pode ser identificado no caso concreto, tá? É, e daí, assim, a gente não consegue definir interesse público de forma abstrata e de forma geral, eles apenas são podem ser identificados, no caso concreto, por meio do processo de concretização do direito, né, que tem em conta o primado da Constituição e dos valores constitucionais. Uh, e daí interesse público ele não é único, interesse público pode ser tão múltiplo, né? no caso concreto, pode ser que coexistam vários interesses públicos. Uh, por exemplo, um interesse público uh, de proteção ao meio ambiente, junto com o um interesse público relacionado uh, à proteção ambiental, e um outro interesse público relacionado à proteção dos povos indígenas, por exemplo. É, se existem interesses públicos conflitantes e a ordem jurídica já não determinou, pré-determinou uma solução para isso, então é o um agente público que, competente, que no caso concreto vai identificar é, qual que é o interesse público prevalecente por meio de uma ponderação. E esses interesses públicos que são identificados no caso concreto, eles são sempre relacionados com questões que o nosso ordenamento coloca como essenciais. E aí, o interesse público ele pode coincidir com o interesse difuso, o um interesse coletivo, o um interesse meramente econômico de, do aparato estatal, o um interesse privado, né? O que vai importar é, são as circunstâncias do caso concreto que vão ser ali avaliadas pelo agente público. É, modernamente é, alguns autores chegam a afirmar que é, que não existe esse princípio da supremacia do interesse público. O princípio esse, que é classicamente né, tido como um, um, um dos alicerces do nosso é, direito administrativo, e princípio é tido como implícito é, na Constituição Federal. É, eu acredito que esse princípio ele ainda subsiste na nossa ordem jurídica, e aqui ele é tanto um prefeito é, dirigido ao legislador como ao administrador, né? então o legislador quando ele edita é, normas de direito público ele deve considerar esse postulado e por isso podem se justificar é, algumas normas que impõem que concedem prerrogativas especiais para a administração pública, é, o que impõe alguma restrição no exercício da, da atividade pública ou que restringem né, algum direito é, do particular em benefício da coletividade. E também é, é um preceito dirigido para o administrador, então o administrador ele não pode atuar para fazer prevalecer o seu interesse, um interesse meramente individual, que não conhecida com interesse público, ou alguma conveniência pessoal. Ele deve sempre agir para fazer prevalecer o interesse público. E aí a finalidade de todo ato administrativo genericamente é fazer o um interesse público, mas aí numa situação concreta, o ato vai ter uma, uma finalidade específica que deve necessariamente traduzir o interesse público e ser objeto de motivação adequada. Opa. É, e aí é o um interesse é, público que acaba limitando a discricionalidade do administrador e que deve ser objeto é, de motivação. Não sei. Acho que agora. A apresentação não está na tela, né? Mas tá, tá... que caiu aqui. É agora. Eu na verdade eu estava com medo que vocês não estivessem vendo nada, eu estivesse falando a coisa. Compartilhamos, tá certo, né? É... Ah, tá. Tá certo agora? Então, tá bom. É... Então, o que acaba limitando a discricionariedade do administrador público é o interesse público, né? E a motivação do ato que ajuda, é, que auxilia no controle da validade formal do ato. E aqui um ponto muito importante é de se destacar nessa questão da invalidade é que apenas soluções, é, apenas soluções incompatíveis com a Constituição, com o ordenamento jurídico, é que devem ser invalidadas, né? Porque a escolha é, do, é, do administrador público competente não pode ser substituída pela escolha daquele agente que realiza a fiscalização. E a noção de indisponibilidade do interesse público é bem simples, né? o administrador ele apenas administra um interesse que é de outrem, ele apenas gere né, o interesse da coletividade e, portanto, ele não pode livremente é, dispor do interesse público. Por isso, eu considero que supremacia e indisponibilidade do interesse público são noções muito próximas e complementares e podem ser estudadas como um único princípio. E como é que isso estudo se aplica para a transação tributária, né? A gente não pode falar nem que o interesse público, é, a administração não pode fazer acordos por causa do interesse público, ou a administração pode fazer acordos por causa do interesse público. O interesse público não é uma justificativa genérica nem para se fazer, nem para não se fazer, né? O interesse público, na verdade, ele é uma condicionante da transação tributária, e a transação tributária, ele, no caso concreto, deve visar atender ao interesse público. Então, quando o agente público ele atua na margem de discricionariedade conferida pela lei, eu já vou tratar da necessidade de uma lei para transação tributária, quando ele atua nessa margem, ele deve buscar a solução que melhor atenda ao interesse público, que pode ser transacionar ou não transacionar. Então, assim como todos os demais atos, né a, a transação tributária deve visar atender o interesse público. Agora, passando é, para o princípio da legalidade, de forma bem sintética, a gente pode falar que a legalidade significa que os direitos subjetivos e os deveres jurídicos apenas podem surgir em razão é, de lei. É, e um ponto muito importante que eu queria destacar, sobre o princípio da legalidade, é que existem dois regimes de legalidade no nosso ordenamento jurídico. É, primeiro, a legalidade escrita, é, que é um regime no qual a lei deve exaurir a regulação da conduta, por exemplo, tipo penal. Todos os elementos de tipo penal devem estar descritos na lei. E depois o regime da legalidade simples, em que a lei pode conferir tanto a discricionalidade normativa ou decisória à administração pública. Descricionalidade normativa eh, significa a produção eh, de regulamento pela administração. A administração produz normas gerais para completar eh, as normas de conduta contidas na lei. E descricionalidade decisória, né, a administração ela adota uma solução para o caso concreto sem produzir eh, normas gerais. E como é que a gente sabe né, quando a matéria está submetida ao regime da legalidade simples ou da legalidade escrita? Para que seja em questão uma legalidade estrita, a Constituição Federal deve determinar. Portanto, no âmbito tributário, a legalidade estrita se limita à instituição ou majoração de tributos, em razão do disposto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que é um dispositivo que consagra a legalidade estrita. Então, esse dispositivo vai estabelecer é, vai vedar, na verdade aos entes federados criarem ou majorarem tributo sem lei que o estabeleça. E a doutrina, Paulo de Barros, que Carrasso, interpretando esse dispositivo, afirma que a legalidade no campo tributário foi reforçada nesse aspecto. Então, todos os elementos que vão resultar no preciso valor do tributo devem constar da lei. E que a gente está falando no aspecto material, aspecto espacial, aspecto temporal, Aspecto pessoal e aspecto quantitativo, adotando aqui um, um modelo do Paulo de Barro. É disso já é possível perceber que transação tributária não pode estar submetida ao regime da legalidade estrita, porque transacionar não é nem criar, nem majorar tributo. Mas é necessário lei para transação tributária, eu já vou explicar o motivo, mas desde logo a gente pode afirmar que não é legalidade estrita, é legalidade simples. Então, é uma lei que pode conferir tanto de normativa como quanto de decisória para a administração. E aqui a Constituição estabelece, né, que é preciso lei para criar o major tributos, mas é preciso lei é, para a criação de tributos. Então, é, também é necessário lei para exclusão, extinção, suspensão, é, modificação do tributo o é, um tributo, uma vez instituído por lei, somente a lei depois pode é, modificá-la ou dispensá-la, não obviamente haveria uma violação ao princípio da separação dos poderes e é, uma violação ao princípio da legalidade também. E essa noção está é, em alguma medida refletida na própria Constituição, no artigo 150, parágrafo 6º, estabelece que qualquer subsídio, disfunção, redução da base de cálculo, anistia, remissão, etc., só pode ser concedido mediante lei. E a transação tributária, como ela importa em uma concessão por parte da administração em relação ao tributo, tributo esse que foi instituído por lei, ela apenas pode ocorrer nos termos da lei. Diversos autores, eh, eles relacionam essa necessidade de lei para a transação tributária ao princípio da indisponibilidade dos bens públicos. Eh, eu nem gosto muito de falar em indisponibilidade dos bens públicos, porque esse princípio ele apenas significa que a disposição dos bens públicos em geral deve observar a forma prevista em lei, já que o administrador público, eh, ele apenas gere um bem alheio, né? Então, em conformidade com a lei, os bens públicos são disponíveis. É diferente de você falar, por exemplo, em disponibilidade do interesse público. Né? Uma lei não poderia, ela seria inconstitucional, se autorizasse o administrador a livremente dispor do interesse público, a agir de acordo com as suas conveniências pessoais. O interesse público é sempre disponível. Agora, os bens públicos podem ser disponíveis nos termos da lei. Só que uma lei, uma previsão genérica em lei, já satisfaz é, esse princípio da, da legalidade no que diz respeito à disposição de bens públicos em geral. É, vejam, por exemplo, a disposição, a alienação de bens móveis em geral, por exemplo. Ela é genericamente autorizada pelo artigo 17 da lei 8666, que apenas impõe como requisito do interesse público previamente justificado a avaliação e a licitação, ainda dispensada em alguns casos que em relação ao tributo, a lei tem que ser mais específica, e isso é por causa de uma peculiaridade do crédito tributário, que é justamente a sua natureza ex legis, o tributo ele é instituído por lei e é uma lei que deve observar o princípio da legalidade estrita então, na transação tributária, a lei deve ser mais detalhada e descrever hipóteses específicas, hipóteses restritas em que é possível transacionar então, não é possível que a lei estabeleça, digamos, uma faculdade geral eh, de transação que violaria o próprio conceito constitucional de tributo, porque daí o que aconteceria? A lei na prática definiria o valor máximo do tributo e a administração e o administrado livremente definiriam propriamente o valor do tributo. A lei seria um mero indicativo eh, e o sujeito ativo e passivo na prática que definiriam os elementos da obrigação. Uh, portanto, uma faculdade geral de transação não é possível, a, a lei tem que uh, estabelecer portas né, delimitadas, específicas, escritas e ela não pode conceder uma margem de discricionalidade muito excessiva, mas pode conceder uma margem de discricionalidade bem razoável para a administração, e que a gente está falando tanto em discricionalidade normativa quanto decisória, né, já que a transação ela se submete ao regime da legalidade simples. É, e aqui da Constituição não resulta nenhum impeditivo a que a lei abranja as formas de. Então, existe anistia, etc. Isso, evidentemente, deve ser feito né, por meio de lei, que é a forma pela qual se exerce a competência tributária. Então, o silêncio, ele pode até mesmo deixar de tributar, ele pode perdoar o valor do débito tributário, obviamente ele também pode transacionar, inclusive em relação ao valor principal é, do tributo, e a possibilidade de transação nessa perspectiva, ela se fundamenta na própria competência tributária e daí deve ser exercida por meio de lei, que é a forma pela qual se exerce né, a competência tributária. É, e mesmo que interessante, se o crédito tributário não pudesse ser objeto de qualquer redução ou diferimento ou dispensa de pagamento, esse exercício da competência tributária deveria ser obrigatório né? e não facultativo. Aí, outra questão bem interessante é que quando a transação ela envolve um desconto ou uma dispensa em relação ao tributo ou à penalidade, não ocorre remissão ou anistia porque essa dispensa ela é concedida como uma contrapartida a uma concessão feita pelo contribuinte. É, portanto, são institutos é, diversos. E é por esse motivo que não incide o disposto no artigo 150, parágrafo 6 as transações tributárias, na parte em que ele exige uma lei específica que regule apenas o tributo é, ou o benefício, né, que não, uma lei que não poderia regular nada mais além disso. É, justamente porque transação não se confunde com benefício fiscal e foi exatamente isso que o SES entendeu é, na lei 2405, julgada em setembro do ano passado, que analisou a lei do Rio Grande do Sul, é, que disciplina a transação juntamente com outras matérias tributárias, e o, o Supremo expressamente diz que transação não se confunde é, com benefícios fiscal. E daí os últimos pontos em relação ao princípio da, da legalidade, é que naturalmente a pessoa política que tem a competência tributária em relação ao tributo em questão, é que, pode, é que tem a competência para editar a lei autorizativa da transação, a iniciativa concorrente entre os legitimados constitucionais, né? não existe iniciativa privativa em matéria tributária, nem mesmo para leis que uh, concedam renúncia fiscal, e isso o Supremo já decidiu em repercussão geral também. E, por fim, é possível a utilização de medida provisória, não há nenhuma vedação constitucional nesse aspecto, desde que presente os pressupostos eh, da relevância e da urgência, e foi e, e a lei da União ela decorreu justamente de uma conversão eh, de uma medida provisória, MP 899. E agora, eh, passando para o princípio da igualdade, que é um grande desafio né, das transações tributárias, é, e a igualdade ela tem esse sentido é, no campo tributário de um tratamento equitativo, justo, não discriminatório entre os contribuintes com respeito à capacidade contributiva, capacidade contributiva aqui entendida como a aptidão para é, contribuir, respeitado o mínimo essencial e observado um dever de solidariedade, né? essa é uma noção que foi desenvolvida pelos italianos, especialmente pelo Francisco Moschetti, que a professora Bettina sempre relembra. Então, do princípio da igualdade, resulta inicialmente necessidade de lei para a transação. E aqui ela está reforçando uma limitação que já decorre do princípio da igualdade, porque a lei ela é justamente o instrumento da economia. É, e a finalidade principal da lei é justamente diferenciar situações para submetê-las a um tratamento é, diferenciado. E de forma mais específica, em relação ao princípio da igualdade, a lei de transação deve eleger fatores de discriminação que possuam um vínculo de correlação lógica com o tratamento diferenciado, e aqui dá para perceber que estamos utilizando das lições clássicas é, do Celso Antônio e Bandeira de Melo. É, e esse vínculo deve ser compatível com os valores constitucionais, e aqui a gente pode aludir a capacidade contributiva, né, que é considerada é, por muitos a principal medida de justiça no âmbito da, é, da tributação, mas podemos também pensar em eficiência administrativa, a própria arrecadação é, é tributária. E daí, aqui também outra condicionante que decorre da, do princípio da igualdade, que também reforça a limitação que a gente já viu eh, quando as análises do princípio da igualdade, é que a lei não pode conferir uma discricionalidade né, excessiva absurda eh, para a administração a ponto que não exista nenhuma garantia mínima eh, de tratamento isonômico entre os contribuintes. E a, a, o princípio da igualdade, ele se dirige tanto ao legislador quanto ao aplicador da lei. Portanto, a igualdade, ela é em si um fator limitante da descrisionariedade do administrador, que deve aplicar a lei de forma equitativa, né sem realizar nenhum favorecimento ou perseguição. E a transação, ela ainda é, pressupõe a possibilidade de, daquilo é, que foi acordado, de aplicação disso, para casos semelhantes, né assim como os acordos em geral firmados pelo Poder Público em respeito ao princípio da igualdade. É, e como assegurar né, o, o respeito ao princípio da igualdade, um instrumento importante está relacionado à publicidade e à transparência das transações. E daí aqui é, eu condensei assim as principais conclusões a respeito dessa primeira parte, é, do estudo, né? Então, a transação ela depende de uma lei autorizadora e regulamentadora que preveja hipóteses específicas e restritas né? em que ela é admissível. A lei pode conferir uma margem de discricionariedade bem razoável, mas não excessiva, que é uma análise subjetiva, né? A autoridade competente para transacionar, considerando que a transação se submete ao regime da legalidade simples. A lei deve eleger fatores de discriminação que tenham um vínculo de correlação lógica com um tratamento diferenciado e esse vínculo deve ser compatível com os valores constitucionais. A autoridade pública ao transacionar deve tratar os contribuintes de forma equitativa e a discricionariedade do agente público é limitada pelo interesse público que deve ser é, por ele aceita no caso concreto, né, por meio do processo de concretização do direito. E aqui eu vou exemplificar com a lei da União, que é uma lei bem interessante. É, ela a, se prevê na lei três modalidades de transação. Então, a transação na cobrança da dívida ativa é, é, é para os créditos já inscritos em dívida ativa em fase de cobrança. E daí a concessão de descontos nessa né, modalidade é, de transação... Ela é restrita aos débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E daí também existe uma modalidade de transação que é do contencioso administrativo ou tributário, de relevante determinada controvérsia jurídica, e daí é para aqueles grandes é, litígios tributários de massa. E transação no contencioso administrativo ou judicial de pequeno valor, que é o contencioso de até 600 salários mínimos, que é um valor no qual a União considera que não é viável economicamente promover a cobrança e ainda apenas de débitos de pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte. Então, o que a gente percebe aqui é que a transação ela foi é, é, delimitada, né? ela se aplica apenas para hipóteses específicas, então, para débitos irrecuperáveis, para relevante, determinada, controvérsia jurídica ou para débitos, de pequeno valor, de pessoa é, individual, transação, para a gente ver, principalmente o princípio da igualdade, tá? É, então, nessa transação da cobrança da dívida ativa, é, se calcula se o devedor possui capacidade para pagamento no prazo de cinco anos, né? Por que cinco anos? Cinco anos é o prazo de parcelamento ordinário da união. Então, se o devedor ele consegue saldar todo o passivo fiscal nesse prazo, o débito é para conceder desconto na transação. Caso o débito seja considerado irrecuperável, né, ele não consegue saldar em cinco anos, aí os descontos e os prazos é, da transa é, de transação vão ser calculados de acordo com essa capacidade de pagamento. E daí eles calculam a capacidade de pagamento com uma série de informações e documentos que a União já possui e que o devedor deve fornecer para a administração se ele quer transacionar. Então, ele tem que estar disposto a revelar toda a saúde financeira da empresa. E daí tem alguns débitos também que a lei já considera objetivamente recuperáveis, por exemplo, as empresas em falência ou em recuperação judicial. Essa modalidade de transação ela é muito inspirada no direito americano, né? no Instituto do Offer and Compromise dos Estados Unidos, em que eles falcou uma ability to pay, a capacidade de pagamento. E daí aqui a justificativa da, da União, que está até é, na exposição de motivos, a MP 899, que resultou na lei, é conferir uma alternativa né, para a criação recorrente e periódica de parcelamentos especiais. Né? A gente sabe que esse, essa prática acaba reduzindo o, o compliance tributário e estimulando né, a que alguns uh, devedores não com pontualmente os seus débitos, mesmo tendo capacidade é, de pagamento. Então, é, os descontos e os prazos diferenciados não se aplicariam para todos os devedores, distintamente, como ocorrem nos parcelamentos especiais, mas apenas para aqueles que efetivamente é, não possuem capacidade de pagamento, que é uma diretriz que alinha mais a justiça fiscal, né? Então, o critério de discriminação aqui é o nível de recuperabilidade do crédito e a gente percebe um vínculo de correlação lógica com tratamento diferenciado. Então, são condições, são oferecidas condições mais favoráveis em casos em que o devedor provavelmente não adquiriria a dívida tributária, é, provavelmente porque não tem capacidade de pagamento. Né? Então, a gente percebe aqui um nicho do intuito arrecadatório, o que é totalmente compatível com a Constituição Federal, é, porque a tributação é justamente né, um meio é, de financiar os direitos fundamentais, os compromissos assumidos pelo Estado social de direito, e a gente percebe também é, que essa transação vai ao encontro da capacidade contributiva, né, que é uma medida de justiça é, no âmbito da tributação. Em relação à segunda modalidade de transação, a gente percebe que o critério de diferenciação entre contribuintes está relacionado à existência de uma controvérsia jurídica relevante e disseminada. Então, aqui também há um vínculo de correlação lógica, porque esse tratamento é favorecido corre apenas em casos em que o próprio direito da fazenda é duvidoso, que a imagem imprensa do contribuinte pode estar relacionada com a complexidade da legislação tributária ou uma discordância razoável, né, quanto aos critérios jurídicos aplicados pelo fisco. E daí a transação ela é compatível, esse vínculo, ele é compatível com os valores constitucionais, como a razoável duração do processo, a segurança jurídica, né, a eficiência administrativa e a própria arrecadação tributária. A modalidade anterior de transação, ela pode, ela pode decorrer de uma proposta individual apresentada pela União, ou de uma proposta individual pelo devedor, ou também por adesão, né? Essa modalidade aqui, do contencioso de relevante, disseminada com jurídica, ela é apenas por adesão. Então, a União, ela seleciona essas é, controvérsias relevantes e disseminadas e lança é, um edital com as condições, é, para a transação para aqueles contribuintes que fizerem aderir, né, o façam. Então, é, mediante, é, é, por ser uma modalidade que ocorre exclusivamente por adesão também, é um meio de, de se assegurar a isonomia, né, mediante o tratamento é, rigorosamente equitativo dos contribuintes. E a última modalidade de transação, que a gente percebe é que o fator de diferenciação está relacionado ao porte do contribuinte associado ao valor do débito é né? uma transação apenas para pessoas físicas e empresas, empresas de pequeno porte com um débito de até 60, salário, 60 salários mínimos há um vínculo de correlação lógica com um tratamento diferenciado então você tem condições favorecidas em casos em que não compensa para a União prosseguir com a cobrança, né, e que, por outro lado, o contribuinte tem presumidamente baixa capacidade contributiva e tem alguma discordância em relação aos critérios do FII de pequenas empresas, né? e é o próprio texto constitucional no artigo 146 que impõe um tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. É uma modalidade também exclusivamente por adesão que também é um meio de se assegurar a isonomia, então, a lei ela é, é compatível nos editais de transação e nos termos de transação né, que decorram de propostas é, individuais, seja da União, seja do devedor. E aí é um grande é, desafio realmente para as transações. Em relação ao princípio do interesse público, né, é, como eu disse, ele apenas pode ser avaliado no caso concreto, então, em princípio, não haveria nada que se analisar é, na lei. No entanto, a lei, no artigo 1 é, ela já estabelece que a União é, ela pode transacionar sempre que motivadamente entender que a medida atenda ao interesse público, né, que é bem, vai bem na linha do que eu é, sustento na dissertação. Agora passando para a segunda parte do trabalho, é, vamos analisar o Código Tributário Nacional, que exerce a função né, de veicular normas gerais é, em matéria tributária, de acordo com o artigo 146 da Constituição. E aí são dois dispositivos do Código que tratam é, de transação tributária. A primeira transação é colocada como forma de extinção do crédito tributário, no artigo 156, é, e depois, o artigo 171 é, ele né, propriamente traz a regulamentação da transação e ele estabelece que a lei pode facultar, nas condições que estabeleçam, os sujeitos, ativo e passivo, da obrigação tributária, celebrar a transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação. Aqui há um deslize de redação do código, porque o correto é terminação. É de litígio e consequente extinção do crédito tributário. E daí o parágrafo único estabelece que a lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. É o que a gente percebe logo de início: é a necessidade de lei, né, está então é, portanto, de acordo com a Constituição, uma lei que estabeleça as condições da transação e que indique a autoridade competente, né. E daí eu acrescentaria também que a lei deve prever hipóteses específicas de transação. É, a lei pode facultar, portanto, é uma faculdade, a administração e é administrado transacional, obviamente ninguém é obrigado a transinar. e aí entra um elemento volitivo e eu gostaria de destacar a natureza contratual da transação, porque o que essencialmente diferencia o contrato do ato jurídico em sentido escrito é justamente o acordo de vontades, né? e é o que ocorre na transação, uma composição de vontade entre os sujeitos da obrigação trans, da obrigação tributária que fazem é, mútuas concessões. E a lei pode facultar. Então, nenhum ente federativo é obrigado a expedir lei de transação, o que obviamente iria, é, iria de encontro, né? a autonomia do ente, e o CTN não confere nenhum direito subjetivo ao contribuinte contra esse aspecto mais você tem adota aquela noção né quase é, meio que universal de transação é, por concessões mútuas estabelece que a transação importa em terminação do litígio é, portanto não seria possível uma transação que previna litígio mas que apenas termine o litígio e eu já vou tratar desse ponto é, melhor mais adiante né tô só fazendo uma leitura mais inicial é litígio não especifica se é litígio judicial ou administrativa, que também há alguma discussão, e consequente extinção do crédito tributário, reforça ali a colocação da transação entre as formas de extinção do crédito tributário. Aí, em relação às concessões mútuas, o CTN não traz nenhuma restrição em relação ao que, que pode ser objeto de concessão mas ele estabelece que a transação importa na extinção do crédito tributário. Então, se a transação importa na extinção do crédito tributário, a concessão deve de respeito ao crédito tributário. Né? O crédito tributário é uma obrigação tributária, porque né, nós sabemos que o crédito é um dos elementos da obrigação, é o direito, o direito subjetivo do sujeito, do sujeito ativo de exigir o cumprimento da obrigação, e a obrigação é toda a relação jurídica é, obrigacional. Só que crédito tributário, na forma em que o código emprega, ele está relacionado tanto à obrigação tributária quanto às infrações tributárias. Né? Então, o objeto da transação ele pode dizer respeito tanto ao tributo, à obrigação tributária, que é aquela prevista na regra matriz de incidência, que surge na né, ocorrência do fato jurídico tributário, quanto às infrações tributárias, que decorrem da não prestação do tributo ou descumprimento dos deveres instrumentais. Isso a gente percebe tanto do artigo 113 quanto do artigo 175. O artigo 113 ele estabelece que a obrigação tributária tem por objeto o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. É, esse dispositivo é bastante criticado, né, porque coloca a penalidade pecuniária é, que sempre decorre, é, como é uma penalidade, decorre da prática de ato ilícito como objeto da obrigação tributária, que pela própria definição do CTN sempre decorre de ato lícito. E o CTN também coloca anistia que ele pensa em relação à penalidade como forma de exclusão do crédito tributário. Então, quando o CTN fala em crédito tributário, é tanto o tributo quanto a penalidade. Portanto, a transação ela pode abranger tanto o valor principal do tributo, juros, multas, penalidades, é porque né o, o CTN não faz nenhuma limitação e também não há nenhuma limitação que decorra da Constituição nesse sentido. E aí uma questão interessante é que alguns autores é, falam que as concessões não poderiam dizer respeito ao tributo, mas apenas às penalidades. E é uma argumentação que não faz é, nenhum sentido, na minha opinião, porque se a administração... É, por meio de lei, obviamente, pode até mesmo considerar uma remissão, que é uma dispensa do tributo, porque ela não poderia transacionar em relação ao tributo. E daí tem outros autores que falam que a transação não poderia abranger penalidade, porque, nossa, penalidade é uma infração. Mas a própria Constituição, ela estabelece a possibilidade de transação, inclusive em matéria penal, né? transação penal. Então, não vejo por que é, fazer essa diferenciação. No mais, o CTN não estabelece que as concessões precisem ser equivalentes ou proporcionais, de fato elas não precisam, e eu trouxe alguns exemplos é, de concessão da lei da União. É, então, naquela primeira modalidade de transação, eles são, é, a lei estabelece que o desconto não pode incidir sobre o valor do principal do crédito tributário, assim compreendido como seu valor originário mas apenas sobre multa, juros e encargos legais. E aí, eles justificam é, que eles não querem é, incentivar né, algum, algum inadimplemento espontâneo do débito. Mas é uma... Hum, não sei muito bem a argumentação, é, porque, na verdade, é uma modalidade de transação que só se aplica a créditos recuperáveis. Né? Mas, de qualquer forma, nas outras duas modalidades de transação, ah, os descontos podem incidir também sobre o valor principal. E aí tem prazo e formas de pagamento especial e a lei já estabelece o valor máximo do desconto, o valor máximo do prazo né, em cada modalidade de transação. Também se prevê a flexibilização de regras eh, relativas a garantias e, conscri e conscrições. E aqui essa concessão mais, mais se assemelha a um negócio jurídico precessual. Também se prevê a possibilidade de utilizar um decóreo. A lei poderia também ser previsto da ação, por exemplo, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é possível da ação de bens móveis para extinguir crédito tributário desde que teve sem lei. É, e pela parte do contribuinte, é, as concessões que constam da lei da União são de impugnação de recursos administrativos, requerimento de gestão do processo né, com resolução do mérito, renúncia a quaisquer alegações atuais ou futuras, seja na ação judicial, no um requerimento administrativo, e eu considero que até o próprio é implemento da obrigação, ainda que parcial, a que antes o contribuinte havia existido, é considerado uma concessão. A lei da União também traz alguns compromissos mínimos que o devedor deve assumir, como não utilizar a transação de forma fraudulenta, não alienar patrimônio sem comunicação, não dissimular, ocultar bens, nesse ponto eu considero que não são concessões, né? Porque as concessões elas dizem respeito à presenção do, do sujeito passivo, né? O que não se configura em relação a esses outros compromissos que eu mencionei. E daí o CTN prevê que a transação é terminativa de litígio. É, então, a transação na forma que prevista no CTN, serve apenas para encerrar litígio mas isso obviamente não impede que a administração e o administrado, né, dialogue antes mesmo do, do lançamento tributário para, por exemplo, definir algum elemento da obrigação tributária é o mesmo que outros elementos, outros instrumentos sejam utilizados para prevenir conflitos tributários, como a consulta ou a própria denúncia espontânea e daí o Cn fala apenas em litígio. Não fala se é litígio judicial ou litígio administrativo. Alguns autores, por exemplo, de Brito, sustentam que a expressão litígio está necessariamente relacionada a uma pretensão formulada e resistida em juízo. Mas a maioria da doutrina, e aí eu concordo, vai falar que não, o CPM não faz qualquer diferenciação então, a transação tributária pode ocorrer também no caso de controvérsias administrativas, né, que são também bastante frequentes uh, no âmbito tributário. E daí uma interpretação bem interessante foi feita na Lei da União a respeito do momento em que se configura este litígio do CTM. Naquela primeira modalidade de transação, na transação da cobrança, em ativa, o litígio fica configurado com a inscrição do crédito em dívida ativa então se a cobrança o contribuinte não pagou, resistiu e o crédito é inscrito é, em dívida ativa já se configura um litígio que pode ser é, dirimido por transação né? foi essa a interpretação da União e daí, naquelas outras duas modalidades de transação a lei da União prevê a necessidade de alguma impugnação, um recurso administrativo ou de uma ação judicial em curso. Outro aspecto bem interessante é que muitos autores colocam um requisito para a transação que seria a existência de dúvida. Então, a transação só se presta a solucionar relações jurídicas incertas né, ou direitos controvertidos. E daí alguns autores falam que a dúvida na transação tributária apenas pode ser uma dúvida em relação aos fatos, né? fatos jurídicos tributários. Porque as parte não poderiam alterar os elementos da norma jurídica tributária. É uma interpretação, é, ao meu ver, equivocada porque essa dúvida de direito, ela é uma dúvida subjetiva, ela não é uma dúvida objetiva, porque objetivamente a incidência é, das normas jurídicas é infalível, e aí são algo que Pontes de Miranda vai dizer em relação às transações de forma geral. né é, Então, nesse sentido, é, vários autores falam que a dúvida na transação pode abranger tanto uma dúvida na interpretação sobre a ocorrência dos fatos, como uma dúvida de interpretação da norma jurídica, que, aliás, é bem frequente no âmbito tributário. E aí, aqui é sustente também que é, esse, requisito, esse requisito da dúvida é, deve ser interpretado de forma ampla. Então, a dúvida pode ser apenas a dúvida quanto à própria realização do crédito tributário. E o que eu acho a respeito disso é que o CPN não fala nada de dúvida nenhuma. O que o CPN impõe como requisito é a existência de um litígio. Então, a dúvida na perspectiva do código... e o e que obviamente que não impede que a lei de transação dos entes federativo venha a estabelecer determinada espécie de dúvida como requisito da transação mas não é algo que decorra do CTN. daí, outro ponto que eu queria destacar também é que alguns autores eles colocam uma suposta, que existe alguma suposta antinomia dentro do próprio CTN, entre os artigos 171, né, que é o dispositivo que trata da transação, e os artigos 3 e 142. É, e essa antinomia estaria relacionada ao princípio da vinculabilidade da tributação, a administração não deixa de lançar, não deixa de cobrar, ela age nos exatos termos em que autoriza a lei. E ainda que houvesse alguma antinomia, né, todas as normas foram introduzidas pelo mesmo veículo jurídico, estão com idêntica hierarquia, e daí a gente solucionaria a aparente antinomia pelo critério da especialidade, pelo qual a norma especial, que no caso seria o artigo 171, prevaleceria sobre as outras normas. E por fim, em relação ao CT, é, que eu deixei por último aqui, em relação à normativa do CTN, a transação como forma de extinção do crédito tributário, que é muito criticada no âmbito da doutrina. Por quê? É, geralmente, é, quando, depois são feitas as concessões específicas, subsiste um valor a ser pago pelo contribuinte, o contribuinte vai fazer o pagamento e é o pagamento que vai acabar e... a transação. Diversos autores vão colocar que a transação não é forma de extinção. A transação, na verdade, ela é um mecanismo de solução de controvérsias, um instrumento que viabiliza a extinção da obrigação com uma natureza mais processual, portanto. Esse enfoque é, é correto, acho que é possível vislumbrar a transação sob essa perspectiva, no entanto, o fato é que o CTN expressamente coloca a transação entre as formas de extinção do crédito, e daí eu gosto muito é, da opinião do Hugo de Brito Machado, que é bastante interessante nesse aspecto. E ele diz que a, que a transação ela é uma forma própria de extinção do crédito relativamente à parte do crédito que o, que o fisco abriu mão. Então, quando a, a administração concede um desconto, seja em relação ao valor principal, a multa, ou juros, é a transação, é, mas, claro, como uma, em relação a uma contrapartida do contribuinte, quando ocorra a concessão ou ampliação de benefício tributário do qual decorre a renúncia de receita. Então, são requisitos é, como uma estimativa de impacto orçamentário financeiro, observância à LDO, é, medidas de compensação ou a demonstração é, de que a renúncia foi considerada no, na estimativa de receita da LOA e não vai afetar as com é de resultados fiscais. Aí o parágrafo primeiro desse dispositivo, ele prevê uma série de atos uh, que se submetem à incidência ali, do caput. Anistia, remissão, etc., mas não se menciona a transação. No entanto, o parágrafo primeiro fala em outros benefícios que correspondem ao tratamento diferenciado. Então, se coerir a transação né, nessa cláusula de outros benefícios, não, não se inclui. Primeiro que a transação ela é um instituto próprio previsto é, no CTN, que poderia ter sido incluído no elenco do artigo 14, se fosse a intenção do legislador, e ele mencionou anistia, remissão, redução da base de cálculo, é, poderia ser expressamente mencionada a transação que é um instituto próprio, se fosse essa a intenção. Depois que ela causa outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado, ela é uma válvula de escape né? para impedir alguma burla à regra jurídica, impedir a concessão de benefícios que sejam concedidos a outro título que não aquele que reflita a, a sua real natureza jurídica. E, por fim, porque a renúncia ela é o um mero abandono ou desistência sobre algo. Né? Ela é caracterizada pela unilateralidade e que é incompatível com a bilateralidade da transação, né? Como eu já apontei, a transação é caracterizada é, por concessões mútuas, né? E são justamente essa, essas concessões que diferenciam a transação é, da concessão de uma, mera, de uma mera liberalidade ou do reconhecimento é, da procedência é, do pedido, né? Mas é evidente que dirá, o artigo 14 se a de transação houver aí uma mera, um mero benefício fiscal, porque o que importa é a natureza do ato né, e não a nomenclatura que lhe é conferida. Por fim, em relação aos convênios de ICMS, a Constituição ela estabelece a necessidade de prévia deliberação dos Estados para concessão de isenção, incentivo ou benefício fiscal de ICMS, a Constituição anterior também estabelecia que isenções seriam concedidas nos termos fixados em convênio, só que esse, o dispositivo da Constituição de 88 não se aplica para a transação tributária e o dispositivo da Constituição de 67 não se aplicava também. E era isso que eu tinha que expor em relação aos principais pontos uh, da minha dissertação, Agradeço imensamente e fico à disposição. O nosso debatedor, o doutor Max, eu passo a palavra a ele é, imediatamente. Doutor Max. Vamos lá, então, Ernesto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Agora, a primeira vez, eu acho, virtual na, na ESAI, né? Experiência nova. Uh, Ana Paula, parabéns pela, pela palestra. Na verdade, é muito mais estava pensando aqui comigo é muito mais um curso de transação pela profundidade que você colocou no, na matéria vindo desde o começo assim acho que acho que a, a, até a questão da proximidade com a com a defesa da dissertação trouxe bastante essa essa embasamento que a gente tem na academia mas é, no dia a dia nas discussões a gente acaba sendo acaba ficando mais objetivo muito bom de te ouvir muito boa é, Veto, buscar desde lá do início a questão da transação, isso clareia bastante assim para quem está tá entrando em contato pela primeira vez e quem já tem mais alguma experiência com o assunto. Parabéns pelo, pelo teu trabalho, pela, pela dissertação e pela apresentação clara que, que fizeste. Uh, da minha parte aqui, eu tenho... Talvez, eu como tá tudo muito claro, muito fechado, né? Talvez a ideia seja, então, tentar ver as ideias que vão pulando na minha cabeça enquanto a gente vai ouvindo, assim, são, são vários temas, e eu acho que é importante para a gente refletir sobre o assunto algumas coisas, né? Eu acho que a transação é uma excelente oportunidade para ela mexer com muitos dos nossos conceitos, né? O direito está passando por uma fase de, de transição, eu acho que a gente está se libertando de alguns conceitos que vieram Dentro de. Um... goela abaixo, acho, por um conceito de neoconstitucionalismo, né, que, que veio. Talvez o direito de tributário seja um dos, dos últimos bastiões, assim, que, uh, uh, dos sobreviventes, daqueles que não se entregaram facilmente, assim. Então, o direito de tributário é um, um foco de resistência, né? E, assim como, e as pessoas têm. Um... Um pouco de medo do direito tributário também, então, ah, eu não vou me meter ali assim, e a, talvez na transação aconteça a mesma coisa, né? O direito tributário eu costumo dizer que é um direito que até por lidar com garantias, né? Ele prima muito pela segurança, né? então a gente não tem muito espaço aqui para invenções porque como a gente gosta de, como eu gosto de falar bastante, né? O pessoal adora falar de direito de princípios, o princípio disso, o princípio daquilo, o princípio daquilo outro, o princípio talvez seja uma das maiores fontes de de amplitude do direito e, e talvez pelo mesmo motivo possa ser também a maior fonte de arbitrariedade que possa existir no direito. Né? Porque, a partir do princípio eu legislo depois dos fatos. Então, aquela função uh, que a gente tem do direito, que é eu é saber qual conduto o direito demanda de mim, se eu tenho um direito fundamentado em princípios, eu vou depender do intérprete que vai julgar isso anos depois. Né? E, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. O direito tributário sempre teve muito, muito, muito cuidado com isso. O direito tributário é um direito de regras, assim, sempre foi um jeito de muita regra e pouco princípio. Por que, que eu entro nesse ponto? Né? Porque eu acho que tem tudo a ver com a lógica da transação tributária. Talvez, com base nisso, a gente tenha, com essa resistência do jeito tributário, a gente fique, de, alguma, de certa forma, uh, estagnado em alguns conceitos e aceite certas verdades que a gente só vai repetindo ao longo do processo, né? Uma delas me parece, eu acho que achei que colocaste muito bem isso, a questão da, da, da dúvida, né? Quando se instaura dúvida no direito tributário quando se instaura essa lógica de litígio, né? E nós conversávamos até um pouco antes ali, uma das minhas questões que sempre me afligiram na, na, na questão da conciliação tributária, principalmente no âmbito das procuradorias, é em que momento essa dúvida ocorre e quais são os espaços para se trabalhar essa dúvida. Porque uma coisa que sempre me instigou muito, me lembro desde que eu trabalhei num processo, talvez, eu acho que era o maior débito que eu já trabalhei, dentro da procuradoria fiscal, e nós começamos aí atrás da origem do débito. Né? Quem é que fez esse lançamento? Quem é esse senhor que fez esse lançamento? E aí foi, não, aí fomos no chefe dele, fomos passando mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Aí conseguimos buscar aquela pessoa que já estava, não sei se não estava até aposentado, mas ligamos para ele para saber como é que foi a lógica daquele lançamento porque a matéria era realmente muito complexa. Aí ele falou o seguinte, olha, a matéria era muito complexa, né? muito, muito complexo. eu estava na dúvida, não tinha ninguém para me ajudar, estava prestes a decair o direito de lançar, e eu lancei desse jeito mesmo, não tendo muito essa matéria. Só que onde é que a gente tava, A gente estava 15 anos depois daquele fato tirador, numa discussão, tentando remontar essa discussão jurídica, e remontar essa, esse alto de lançamento, que muito provavelmente nós íamos abraçar aquilo ali e íamos ir por mais 20 anos, se fosse necessário, defendendo essa tese. né? Porque, Porque a gente tem essa lógica do crédito tributário, uma vez formado aquele juízo do alto lançamento, ele nunca mais vai ser modificado. Né? Isso parece uma máxima do direito tributário que nós nos abraçamos e não soltamos nunca mais. Então, essa talvez seja a primeira coisa que a gente tem que... Quando a gente vai olhar para a questão da, da transação tributária, me parece... É esse aspecto psicológico e esse aspecto de, de meio ambiente que envolve esse sujeito que faz a primeira interpretação tributária. né? E aí a gente entra num negócio muito uh, uh, do orkiano, assim, digamos assim, ou muito... a gente se abraça num legalismo que na verdade não é. Na verdade a gente tenta dar para aquele sujeito que fez a primeira interpretação um poder praticamente absoluto, né? Se a gente for pensar os nossos mecanismos que nós envolvemos dentro da estrutura estatal para aprimorar essa interpretação, para dar mais tranquilidade para esse sujeito, para esse sujeito que, que olha para os fatos pela primeira vez e ele tem que aplicar o direito e, às vezes, nem formado em direito ele é, e ele tem que fazer a subsunção do fato, a norma ali, e, e autuar o um sujeito, né? e esse sujeito quem é ele? né? A gente tem que nos colocar naquele contexto, às vezes ele pode estar premido por uma decadência, e ele tem que fazer isso rápido, e ele não pode pensar muito. Né? Talvez esse sujeito esteja sofrendo uma, uma fiscalização no Ministério Público, que está lá em cima, sempre fiscalizando qualquer problema que der, de um tribunal de contas, né? e ele tem que ir lá dar uma interpretação. Suponhamos que eu tenho uma margem de interpretação entre, não vou dizer, de 0 a 100 é o fato, mas que eu tenho uma margem de interpretação entre 40 e 60, em termos de gravidade. Qual é o qual é o o grau de gravidade que eu vou dar para a norma, se eu estou sofrendo esse tipo de pressão, eu vou no sentido que eu menos possa errar, ou seja, mais contrário ao contribuinte, mais favorável economicamente ao fisco, porque aí eu sei que nenhum desses órgãos fiscalizadores depois vai poder jogar para os 40, se eu me 45, ele disse que era 55 e eu estava prevaricando. Então, tem que ter muito cuidado com isso e me colocar na situação desse sujeito. né se a gente for pensar que no tempo as coisas evoluem também, né? eu tenho que entender que aquele sujeito que interpretou aquilo naquele momento histórico, talvez não tenha a mesma opinião hoje, mesmo que eu não altere o sujeito. Por quê? Porque o STF pode ter se movimentado de um lado e para o outro. Né? E uma série de outras coisas que podem ter acontecido na formação do direito. Então, eu tenho aqui um grau de indeterminação legalidade muito grande que eu tenho que considerar como sistema jurídico e não pensar. Ah, o direito se concretiza com a subsunção do fato à norma, então eu tenho um fato, eu tenho uma conduta expressa, uma legalidade estrita que encaixa exatamente na descrição daquele fato e isso nasce a obrigação tributária e assim ela permanece para o resto da vida, como se ela não sofresse influências das mais diversas possíveis. Né? Nós tivemos um caso, por exemplo, que um sujeito conseguiu ganhar uma, uma decisão judicial por uma perda de um prazo, um agravo, e ele conseguiu uma decisão que foi julgada que só ele tinha dentro do mercado. E a gente entra num problema agora de neutralidade tributária. E como a gente trabalha com isso? São questões do dia a dia. que o fisco tem que ter, ou quem trabalha na gestão tributária, na gestão do contencioso tributário, que seja na cobrança de tem que pensar sobre isso. E a gente tem que pensar sobre isso. Esse é um caso, né? Indo mais adiante, a gente tem toda essa concepção de que o direito é perfeito, ele se ajusta, ele fecha tudo direitinho e a gente vai jogar para o juiz Hércules dar a melhor solução possível. Mas quando? Quantos anos depois? E nesse prazo, o que acontece com o mercado? Né? E a gente pensa em neutralidade tributária. Isso sim é um princípio constitucional fortíssimo que está aqui envolvido. Né? Neutralidade tributária, o que, que é? É exatamente o tributo não atrapalhar o mercado. Eu não posso permitir que uma incidência tributária comece a atrapalhar o mercado. Seja ela por uma não incidência, seja ela por uma não fiscalização, né? seja ela pela... É o que a gente discute, por exemplo, nos, nos devedores quanto mais e a possibilidade de eu eliminar um player que está ali uh, sem a possibilidade de pagamento de tributo. E hoje a gente consegue trabalhar, finalmente, né o não pagamento de tributo como uma espécie de sonegação e é uma espécie de sonegação, né? eu, eu, eu crio uma dívida uma determinada empresa e começa. Então eu tenho várias variáveis hoje em dia que estão acrescidas dentro da nossa lógica que a gente tem que começar a pensar, né? Para derrubar essas outras questões. A gente não tem mais o Hércules que o do trabalhava, né? A gente tem o Fuchs, a gente tem o Barroso, a gente tem uh, o Weber, a gente tem tem N outros juízes que não são Hércules que eles estão levados por condicionamentos é, hoje em dia, cada vez mais, e, e muda o. casos que o direito tem que começar a tratar. Né? Eu me lembro de trabalhar uma vez numa competição de direito tributário, um caso que me chamou muita atenção: que era um sujeito que recebeu um incentivo fiscal do Estado né, para exercer determinada atividade, e esse incentivo fiscal, 15 anos depois, foi julgado inconstitucional pelo Supremo. E esse sujeito faz o quê? Porque o fisco tem que voltar desde o início, porque essa norma nunca existiu, porque ela foi julgada inconstitucional, e tem que autuar ele por todo o período, e com multa. né? Então, como a gente trabalha com isso? Esse é um ponto interessantíssimo, assim, que o direito tributário ele não é tão fechadinho como ele parece. Ele tem várias incidências, tem vários problemas de percurso que a gente tem que conseguir... Uh criar uma forma de colocar esse modelo de direito, ou seja, de reequilibrar essas questões. Agora, quem tem, uh, quem lida com essa matéria? Quem trabalha com isso? Quem tem mais noção disso? Né? A gente criou um modelo de direito tributário todo focado no legislativo, então o fisco pode autuar. Mas só quem pode fazer qualquer modificação é o legislativo, então é tudo por lei, por lei, por lei, por lei, por lei, por lei. Se a gente for pensar em ineficácia de cobrança, quem trabalha com a cobrança e quem sabe as agruras do dia a dia, quem são? No nosso caso, aqui no nosso microambiente, são os procuradores do Estado. Né? Nós sabemos que a cobrança em matéria tributária, ela não atinge 0,5%, ela não atinge 5% dos créditos viáveis né? na execução fiscal. A gente sabe que a cobrança na recuperação judicial não dá 0,2% do crédito em cobrança. Então, somos nós que temos que lidar com isso. O que essa lei de transação parece que ela está fazendo? Ela parece que está tentando migrar um pouco um modelo de legislativo para executivo, né? e permitindo que essa estrutura executiva possa, de alguma forma, trabalhar dentro de uma margem de discricionalidade, que ela possa fazer essa mediação né? ou essa escolha que antes era dada pelo legislativo. Quando o legislativo faz, ele faz como? A gente está acostumado a ver perdão genérico de dívida para quem pagar a vista, ou seja, não importa o sujeito a sua negador, se o sujeito não é, basta chegar no final do ano, eu tenho um programa de recuperação fiscal e eu libero para todo mundo, quem tiver tem 100% de isenção de, de anistia na multa para poder pagar a vista o débito. Quem tem dinheiro, quem espera, quem aposta numa tese judicial, trabalha com isso de uma forma diferenciada. Né? O que me parece que está acontecendo aqui? Né? A União entendeu talvez seja muito melhor eu executivizar isso e permitir que as próprias procuradorias trabalhem esses marcos. Né? Isso me parece uma posição bastante saudável. Né? Nós temos aqui bastante resistência na, na, na, na questão da, da disponibilidade desse crédito, né? porque o direito público é indisponível, mas é aquele, aquele modelo que nós trabalhamos. Agora nós temos... Uh, já cristalizado o entendimento dentro, por exemplo, no Estado do Rio Grande do Sul, nós podemos desistir de execução fiscal, nós podemos cobrar zero. Mas eu digo, é tão engraçado isso, porque se hoje eu chegar dentro da própria procuradoria, das pessoas que já estão acostumadas a desistir das execuções fiscais, que foi um processo longo de implementação, de aculturamento à desistência, né? se nós chegarmos e dizendo que a gente vai poder, a gente vai ter uma margem para trabalhar. Em vez de cobrar zero, a gente vai poder cobrar, fixar um valor entre zero. E 60. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma resistência muito grande, exatamente porque a gente não parece que não se dá o um empoderamento suficiente para classificar esse crédito enquanto ele caberia em termos de uh, empoderamento, né? em termos de, de possibilidade de cobrança, por quê? Porque eu vou estar tá, uh, dispondo sobre o crédito tributário que em tese, seria indisponível, mas não, evidentemente, com a autorização do legislador. Mas quem pode fazer esse juízo maior? Porque parece que são os casos concretos. Né? O que essa lei traz de tão interessante? Ela trabalha uma forma muito boa de eu trabalhar a minha medida pela, pela, pela isonomia. Então, a isonomia vai marcar a possibilidade que eu tenho de uh, oferecer ou não oferecer. Né? Então... Uh, um caso interessantíssimo que eu estava pensando aqui. Né? A própria questão da guerra fiscal, ali, que colocaste ao final. Por que que eu precisaria. A primeira coisa que se falou quando se falou a impossibilidade de transação em matéria tributária foi a utilização da transação para guerra fiscal. Eu me lembro de ver isso em uma palestra e fiquei, meu Deus do céu, já vão jogar fora o instituto quando começaram a fazer isso. Porque tem estados que sobrevivem disso, sobrevivem de guerra fiscal. né Quando o Supremo fechou as portas, ele falou: não, vamos fazer o seguinte, então. A gente cobra o tributo e depois transaciona. Né? Seria uma possibilidade de jogar a guerra fiscal para um outro momento, o sujeito é autuado e depois ele transaciona. Mas a isonomia acaba sendo uma proteção disso, ou seja, eu tenho que praticamente terminar com o um tributo, se eu vou aplicar a lógica da transação em matéria tributária, para esse tipo de coisa, porque o benefício fiscal eu posso recortar bem certinho, como eu fazia para só alguns contribuintes conseguirem na transação eu já não consigo fazer isso, né? porque eu tenho que publicar as transações, eu não tenho mais a caixa preta dos benefícios fiscais que a gente tem em alguns lugares, né? que ninguém sabe quanto é, ninguém consegue liquidar. A própria exigência da dívida ativa, da inscrição em dívida ativa, por que a exigência da inscrição em dívida ativa? Porque eu começo a auxiliar na transparência, porque se eu fizer isso antes, eu não tenho, eu não consigo saber quanto é, né? eu... O Ernesto já trabalhou também, como nem eu, já tinha trabalhado na execução de sentença, sabe muito bem quanto é isso. O juiz condena o Estado a um pagamento, e ele não sabe quanto o sujeito vai receber. Às vezes são fortunas, e ele nem sabe que o sujeito está tá obtendo esse tipo de vantagem. Então, a própria necessidade da inscrição edivitativa, ela ajuda muito nesse critério da transparência. Isso é uma coisa que me, assim, eu vi, que eu, eu cheguei a receber, assim, olhei como já vi críticas sobre isso, de porque só esses débitos, né? inscritos em dívida ativa poderiam estar incluídos na, uh, nos casos de, de, de transação em matéria tributária, me parece uma garantia bastante interessante. Vamos ver o que mais que eu trouxe aqui. Um, a questão uh, desse, desse ato administrativo, isso é uma outra coisa que eu sempre trabalho bastante, ou seja... Uh, o direito tributário vai trabalhar sempre com a lógica de competência. Né? Então, sem competência, não tenho, não existe poder de tributar. O poder de tributar é criado a partir da norma de competência. A partir daí, se criam os entes, e os entes podem legislar em matéria tributária dentro da, dentro daquela norma de competência que lhes foi uh, confiada, que lhes foi deferida. A partir daí, a obrigação tributária sempre vai depender de lei. Então, a incidência dela vai depender de lei, e todos esses outros atos vão depender de lei. Só que o que a gente acabou se esquecendo nesse período é aquilo que eu falei no início. Claro que há uma incidência da norma, mas para ter uma incidência da norma, eu tenho um ato humano. né? Quando começa, quando a gente sai da lógica, a própria forma como foi inventado o direito tributário, a né? nossa teoria do direito tributário é o seguinte, ela é quase que mágica, porque o fato gerador, né? a obrigação tributária lá de do CTN, nasce no momento da ocorrência do fato gerador. Então, basta eu praticar o fato gerador e já nasceu uma obrigação tributária, ela fica aqui em cima de mim, ela fica lá comigo sempre o tempo inteiro. Ela pode nunca aparecer, porque ela é quase um ente abstrato, ela fica ali no, no, como se fosse uma dimensão sutil. Né? Ela vai precisar de um ato humano que vem no momento do nascimento do crédito tributário, que é o lançamento. Então, no lançamento vem um sujeito... Né? Ele tem talvez um, uma visão diferente dos outros e ele enxerga aquela obriga obrigação tributária. Que já nasceu desde o fato tirador e ele vai lá e coloca ela finalmente num papelzinho. Ele vai lá, e escreve ela lá dizendo que ela ocorreu naquele tempo lá, né? Isso ficou muito longe é o caso da decadência e ele vai lá, e escreve ali. Esse ato humano é que a gente parece que perdeu o, con o contato com ele. Aqui a transação tributária, principalmente na parte do contencioso, me parece bastante interessante, né? Esse ato, ele, ele depende de um sujeito e é nele que a gente tem que se concentrar. Claro que a, eu não estou mudando a lei, eu não estou mudando a obrigação tributária, eu não estou mudando a forma de obrigação tributária, sequer estou mudando os fatos, mas a interpretação que eu faço sobre esses fatos, evidentemente que ela pode sofrer alterações. E dentro da visão de Estado, em que momento ela ocorre? Porque eu tenho o agente fiscal... E depois eu tenho um julgamento que vai instaurar um potencioso administrativo, quando ele faz o lançamento, né? Ele é notificado, sujeito passivo, para, inclusive, ele recorrer, para pagar o recorrer. Se ele recorre, ele vai para o Tribunal de Recursos Fiscais. Ali naquele tribunal, são os pares daquele agente fiscal. Né? Por exemplo, no Estado do Rio Grande do Sul, a PGE sequer participa dos julgamentos do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Como se o Poder Judiciário, e a interpretação que se faz o Poder Judiciário não existisse. Então. A nossa competência como procuradores do Estado é exatamente fazer esse meio de campo entre o que se decide nos tribunais e o, e o que se está fazendo em termos de política uh, administrativa tributária. Isso é um ato de interpretação, e essa interpretação pode variar, evidentemente pode variar, inclusive no tempo. Né? Então, se nós vamos pensar essa questão do contencioso, da transação tributária no contencioso, que natureza possui, que natureza jurídica possui esse ato do procurador do Estado que recebeu depois o, o recurso, definitivamente julgado administrativamente. E ele tem que fazer um ajuizamento. Né? Se nós formos ver, ele não aqui não tem nenhum espaço para receber o contribuinte ou para receber a visão do contribuinte. Ele só vai ter a visão do contribuinte depois que entrar entrar com execução fiscal se o, se o contribuinte entrar com embargos. Quantos anos depois disso? durante o julgamento desses embargos, ele não pode se convencer que o contribuinte talvez tenha razão? E será que não é mais que caso de se pensar numa estrutura, ou mais que isso, ou que, ou que o contribuinte talvez não tivesse certeza da razão dele naquele momento, mas pelas modificações que ocorreram do recurso do tempo, o Supremo vem se modificando, o STJ vem se modificando no sentido de dar mais razão ao contribuinte mas nós continuamos quase que uh, agarrados àquela interpretação lá no fim. né? Quais são as nossas alternativas? Fazer aquela nossa não vou recorrer para o segundo grau, eu posso fazer uma composição tributária. Né? Então, a gente já diz que pode não recorrer de praticamente tudo ou alguma parte. A gente está fazendo isso já. A gente está fazendo isso já. Né? Então, me parece que aqui há, um, há uma... Um, eu não vou dizer um privilégio à discricionariedade, porque não é discricionariedade, ela é totalmente uh, uh, justificada em precedentes judiciais ou em tendências do Supremo, né? coisas que os operadores do direito, ou os procuradores de Estado, né? têm garantias suficientes para isso, né? têm conhecimento jurídico para isso e, e, digamos assim, tem autoridade dentro da gestão da administração tributária para isso. Isso me parece que ficou bastante claro com a, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, né não só pela especialização e talvez pelo próprio modelo de fusão que se fez com a Receita Federal, né? trabalhando na inscrição, já também a, a Procuradoria da Fazenda Nacional, e, e a atividade praticamente conjunta dessas duas instituições, talvez os estados ainda não estejam neste nível de integração que permita ver as procuradorias já como parte da cadeia de tomada de decisão administrativa tributária. Né? Essa seria uma das críticas que eu vejo, não críticas, críticas positivas, no sentido de, de ver que a lei federal e principalmente a estrutura da administração tributária federal está se posicionando nesse sentido. Né? Se nós formos pensar, esse é um passinho muito pequeno pelo que a gente tem pela frente. A gente tem hoje em dia, se nós vamos pensar, agora que nós discutimos reforma tributária, dando uma escapadinha, tá? Bem, assim, indo um pouquinho, já bem no aspecto de, de, de pensar um pouco a questão tributária, né? E, e o que, que isso tem a ver? E o que, que isso é um primeiro passo? A gente tem ordenamentos jurídicos já, que preocupados com a questão da territorialidade, né? Onde está uma empresa hoje em dia? Onde ele pratica a sua ação? Né? Hoje em dia a gente fala em, em, em reforma tributária as pessoas ficam umas umas batidas, assim, como se não, mais tributo não, ou CPMS não, ou, ou coisas bastante. As pessoas, dá para ver claramente que ninguém quer mudar. Por quê? Porque está dando errado como está hoje. A economia está mudando e a tributação só incide sobre uma coisa, sobre a economia, sobre a riqueza, sobre a riqueza gerada. Se a gente está dispersando essa riqueza, a gente tem que criar modelos mais efetivos de tributação para que alcance a todos e não só uma camada da população fique restrita à tributação. Então, hoje, se quer migrar um pouco para a lógica do patrimônio, como todo mundo já fez, menos o Brasil, né? mas, principalmente, se quer alcançar algumas determinadas atividades que estão sendo modificadas. Por exemplo, a gente está vendo as mercadorias virando serviços. Né? Então, antes eu comprava um software, depois eu comecei a baixar o software, e eu já não sei mais o que ele era, se era mercadoria, se era serviço, e agora tem uma nuvem. Eu vou lá e eu não compro o software, eu uso o software naquela nuvem. Eu alugo a nuvem e uso o software todos que eu tenho lá dentro. Eu não compro mais nada. Eu não, eu não preciso comprar um carro, não preciso comprar bicicleta, posso usar eles que estão disponíveis ali. Então, estou tendo uma migração dentro das nossas linhas de competência. Só que mais que isso, além do, das das coisas estarem ficando mais vol voláteis, digamos assim, a gente tem a questão da, do território. Onde estão as coisas? Onde elas ficam? Para quem elas tributam? Né? Então, hoje, o que que eu, eu tenho? Eu tenho uma incompatibilidade dessa velocidade das invenções, da tecnologia e da própria riqueza, dentro da lógica do direito tributário, daquela lógica legislativa que a gente estava falando, que a gente está executivizando a partir da transação. né? E o que vários ordenamentos estão fazendo a partir de instrumentos nascidos das transações tributárias, que é o Advanced Tax Ruling. Então, criando a tributação por acordo, a própria tributação por acordo, coisa que é absolutamente inconcebível para gente, porque para poder alcançar algumas atividades que é inviável alcançar, inclusive para descrever uma lei. Eu fico pensando em descrever uma nuvem dentro da lei, como é que eu faço? Que tipo de conhecimento eu tenho que ter, aonde eu alcanço, como eu fiscalizo isso? Né? Eu devolvo a palavra à doutora Ana Paula e agradeço ao Dr. Max pela, pela rica contribuição. Obrigada é, pelas considerações, muito bom ouvi-los, né? fico muito contente é, com a conversa. Sobre a questão da regra fiscal, é, se vocês pensarem, por exemplo, na regulamentação que foi feita, pela União eu não vejo como era ela poderia levar uma regra fiscal né isso aplicado no âmbito dos estados então você precisaria transacionar em relações a pequenos débitos uma grande controvérsia de massa ou em relação a débitos irrecuperáveis então mas é claro é, os Estados podem ser bem criativos e, e, e essa possibilidade né, de uma guerra fiscal é, não fica passada. Agora, se a transação utilizada é realmente de forma correta, e é compatível com a Constituição e observado o princípio da legalidade para hipóteses específicas e restritas, do princípio da igualdade também, a transação não geraria guerra fiscal. Agora, a utilização de expedientes imaginativos né, por parte do Estado, dos Estados-membros é, para gerar a guerra fiscal pode ocorrer com transação ou sem transação, né? não é a transação tributária é, que vai levar a isso. A gente não pode agora né, culpar a transação tributária ou enfim, impedir os Estados de utilizá-la por causa de um receio de guerra fiscal. Se guerra fiscal houver, se ela for utilizada como um benefício fiscal para gerar a guerra fiscal, aí isso é, efetivamente né, tem que ser combatido, invalidado, enfim. Mas a transação tributária em si ela é um instituto bom é, e ela é uma nova porta, né, uma nova possibilidade é, que a administração ela tem que ser capaz é, de proporcionar assim como a mediação, a conciliação, a arbitragem, a negociação direta, né? A administração e a administração tributária, a incluída, ela deve conseguir solucionar os seus conflitos é, de forma qualificada e deve conseguir dialogar com o administrado, né? E além disso a administração ela tem um dever de agir de forma eficiente, de não desperdiçar recursos públicos, que é o que a gente vê com essa eternização de conflitos, né, conflitos 20 anos aí aguardando uma decisão do STF e dinheiro público e dinheiro privado gasto na simples manutenção do conflito por todo esse tempo, né. É, e a administração tem também o um dever de promover a efetiva arrecadação tributária de forma satisfatória, né, de forma eficiente e de forma justa também. Né? E aqui lembrando que a tributação é o que financia todas as promessas é, do nosso Estado é, social de direito. Com isso, acho que eu encerro aqui. Agradeço imensamente ao doutor Ernesto, ao doutor Max. Agradeço todas as contribuições e ponderações. Mas fiquei muito contente com a nossa conversa e com a disposição. Agradeço a, a, a, a nossa palestrante, fiquei muito feliz, doutora Ana Paula. É, Agradeça ao Centro de Estudos, não é? é? Eu agradeço ao Centro de Estudos da PGE do Paraná. Quero dizer que a procuradoria aqui está aberta para recebê-la novamente. Quando houver a publicação... É, a publicação do livro Nos Comunique, Nos notifique nós vamos é, divulgar aqui é, dentro da Procuradoria. Eu agradeço ao doutor Max também, né, sempre disposto, não é convidado a participar aqui dos nossos eventos como debatedor ou como palestrante, sempre disposto, enfim, é, e sempre com as observações é, pertinentes ter, em termos teóricos, mas também em riqueza prática da tua própria vivência como, como procurador é, do Estado. Eu peço desculpas não é, pelos eventuais, hoje nós estamos com a internet instável aqui, então falhou um pouquinho, é, tentamos resolver isso não é, aos nossos é, é, alunos. E quero então agradecer a todos, agradecer a minha equipe, ao Andrei, ao Lucas, é, a nossa informática, é, por possibilitar que nós hoje realizássemos este é, encontro virtual para tratar desse tema tão importante e ouvir uma é, apresentação de uma dissertação é, tão bem elaborada e tão importante. Muito obrigado a todos, até o próximo evento.